<risos> Nossa! Ai meu Deus! Ai de novo! Caralho, louco! Hahaha! Ai! Ai! Nossa! Ai meu Deus! Ai de novo! Caralho, louco! Hahaha! Ai meu Deus que so Ah! <risos> Eu, eu, o jogo de terror, gente. Com licença, obrigado.